Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real. Este canal está se tornando cada vez mais uma referência em numerologia. E um dos vídeos mais vistos aqui no canal é o vídeo com o título Devo mudar a minha assinatura. Eu postei esse vídeo há mais ou menos um ano atrás e até hoje eu recebo todos os dias perguntas e comentários de pessoas com dúvidas sobre os arcanos e sobre as sequências ditas negativas. Então eu decidi reagir de uma forma mais direta a algumas dessas questões. No vídeo anterior, a semana passada, nós falamos sobre os arcanos e neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre as sequências negativas. Né? E é muito comum as pessoas, até bem intencionadas, me dizerem Ei, hey, leia o um livro do fulano ou da fulana sobre numerologia, você vai mudar a sua visão da numerologia, né? você vai se tornar um numerólogo de verdade. E eu já li praticamente tudo o que existe sobre a numerologia, até essas besteiras que os gurus e as gurus têm publicado nos últimos tempos, e eu estudei textos do misticismo judaico que falam sobre a numerologia. Eu li literaturas e publicações sérias em inglês e em espanhol. Algumas delas, inclusive, eu cito na bibliografia do meu livro Sagrado e Secreto, onde eu conto, inclusive, a história da numerologia desde a né para o qual eu usei como referências coisas que eu aprendi e entendi lendo é, The Lost Language of Symbolism, de Harold Bailey. Eu li o Alfabeto Sagrado, de Josie Eisenberg e de Adin Extensa, né? eu li a versão latina, em espanhol, de Numerorum mysteria de Pietro Bongo, e eu estudei especificamente a arquitetura sagrada e as dimensões numéricas dos poemas bíblicos. Né? Eu gosto muito da aritmancia, né? eu acho até interessante, curiosa, essa visão mística e preditiva da numerologia. Né? Eu vejo nela até aquela rebeldia cristã dos movimentos esotéricos dos anos 70 e 80, mas, em geral, nessa argumentação está a ideia de que o Reinaldo só pode não ser da minha orientação, se discord... só pode discordar da minha filosofia de vida se ele não a conhecer. Né? E eu li muitas coisas, muitas delas, inclusive, que ninguém nunca leu, e que a maioria dos numerólogos, aí, dos numerólogas, dos professores de plantão, sequer sabem que existe sobre numerologia. Né? Então eu li até, que, é, é, até aquela... Piada, né, que está no limiar da incompetência com a ignorância, que foi uma cópia descarada e mal adaptada para a numerologia dos escritos de Samarão Eor sobre o tarô, que eu carinhosamente chamo de Viagra da numerologia. Né? Eu li os grandes reformadores religiosos e místicos de muitas épocas. Né? Eu não sei tudo, mas acredite, né? eu, não é a ignorância que me faz discordar. Às vezes é justamente o conhecimento que me faz discordar. Né? Quem sabe não é o simples fato de eu ter entendido o que é a numerologia que me faz discordar de todas essas coisas. E eu não tenho nenhum interesse em doutrinar as pessoas. Né? Eu não tenho nenhum intuito em impor a qualquer uma uma crença ou uma atitude particular com o objetivo de que ela não aceite qualquer outra. Então eu quero te fazer pensar né, para que você seja capaz de tirar as suas próprias Conclusões. E a minha maior crítica a essas modalidades é, distorcidas da numerologia é que todas elas se baseiam em um sistema inventado de contagem mística e focado na adivinhação, né, desenvolvido para que as pessoas se iludam. Né? E no final, e afinal, né, todos nós só queremos ser felizes. Né? Todos querem possuir a felicidade. E a busca pelas felicidades sempre foi é, e será o fim e o objetivo de todas as atividades Humanas, né? E, infelizmente, nós acabamos tentando obter a felicidade com facilidade por todos os meios errados. E as famosas mudanças de assinatura, tidas como uma forma prática para eliminar arcanos de sequências negativas, a fim de permitir aí a cada um uma realidade, realizar os seus sonhos, também poderia ser chamada de procurando ser enganado. Né? É, sobre os arcanos, como disse, nós falamos no vídeo da semana passada, então, antes de nós pensarmos em eliminar as sequências ditas negativas ou mesmo os arcanos tidos como negativos, a primeira e mais importante questão que nós devemos pensar é o conceito de felicidade e de prosperidade. Né? Então, não existe um padrão para a felicidade e ela também não é universal. Né? A felicidade varia naturalmente nos lugares, nos gêneros, com a história, com o tempo. Né? A felicidade varia ao longo da nossa vida. Faria alguém feliz na infância não é o que faz agora na vida adulta, né? E o que faz alguém feliz no interior do Nordeste do Brasil pode não ser a mesma coisa que faz alguém feliz em São Paulo, né? A prosperidade é relativa. E a chuva, que pode ser muito boa para alguém que vive numa uma área seca lá do Nordeste, pode ser terrível para o paulistano que vive na área urbana de São Paulo e acaba com o seu carro atolado em lama na enchente causada pelas chuvas na marginal do Tietê, né? Então vamos parar de nos iludirmos, né? a numerologia não é um padrão matemático, é o contrário. A numerologia usa a matemática para identificar padrões. Né? Nós não podemos, de maneira alguma, taxar as coisas como negativas e dizer que elas devem ser eliminadas. Né? Quando eu faço isso, eu estou ignorando as minhas fraquezas, eu estou fechando os olhos para a minha felicidade, eu estou condicionando a minha felicidade a uma crença. Né? Então todos nós temos fraquezas e vulnerabilidades. E a chave para a felicidade está na sabedoria. Né? A essência do nosso ser não é o amor, não é a fé. A essência do nosso ser é o conhecimento. Então, se nós olharmos para a vida através das lentes do conhecimento, inevitavelmente nós encontraremos a felicidade. Então, quando se analisa... As quatro matrizes numerológicas, né, e as quatro, que misticamente são chamadas de pirâmides ou triângulos invertidos, é, se nós soubermos analisar corretamente essas matrizes, nós obteremos muita informação. E cada combinação e sequência numérica formada dentro das matrizes é uma informação valiosa. Né? Tudo que aparece nessa, dentro dessas matrizes, dentro dos triângulos, é valioso. As combinações que possuem três ou mais números iguais, como um, um dois, dois, dois, dois, três, três, três, três até o 999 é uma informação, não tem nada de negativo. O que diferencia essas sequências e as torna as mais importantes, talvez nem mais importantes, mas um pouco mais relevantes e que exijam um pouco mais de atenção que as outras sequências formadas por números diferentes, é que elas nos alertam para as nossas vulnerabilidades. Né? Então existem dois tipos, inclusive, de sequências. Né? As explícitas, que são aquelas que você identifica de cara ali nas matrizes numerológicas, o pessoal gosta inclusive, de colocar em vermelho, grifar e as ocultas, né, que são aquelas identificadas quando nós fazemos as combinações de volta entre os nomes, elas não estão ali explícitas. E uma vulnerabilidade é uma fraqueza que pode ser explorada por nossos opores e todos, ou que pode se manifestar diante de situações específicas, por exemplo. Né? Na numerologia, as nossas vulnerabilidades são representadas por sequências numéricas específicas, que sugerem certos obstáculos ou inconvenientes decorrentes não da influência causada pelos números, tá? mas de fraquezas da nossa personalidade que podem se apresentar e trazer alguma dificuldade em expressar certos sentimentos ou lidar com certas situações na vida, até que nós sejamos capazes de aprender a superar essas barreiras. né? Então, não existe um período ou data específica para que isso aconteça. Né? A vulnerabilidade pode se manifestar em qualquer fase da nossa vida, dependendo da situação que nós estejamos vivendo e da forma como cada um vem conduzindo a sua vida. Né? E dependendo da vulnerabilidade, pode haver alguns períodos, sim, aí em que essas fraquezas podem ser mais percebidas ou mais sentidas. Né? Então... Eu vou até mais longe, né? Eu diria que entender as nossas vulnerabilidades é mais importante, é mais poderoso do que entender as supostas ameaças, né? Para adivinhar o futuro é impossível, né? A minha personalidade descreve as minhas tendências comportamentais, os meus hábitos de pensamento, né? Enfim, é, define a forma como eu me relaciono com o mundo. Então alguns de nós, por exemplo, acham muito mais fácil manter as emoções negativas sobre controle e acabam tornando as coisas piores do que são. Né? Não por causa de uma sequência negativa de 5, ou de 9, sei lá, mas porque eles veem as coisas dessa forma. Né? Isso é uma vulnerabilidade, não é uma influência de uma sequência numérica negativa de 9, por exemplo. Né? É uma vulnerabilidade existente na personalidade, identificada pela sequência 999. Então, vendo dessa forma, é que nós podemos realmente entender a nossa personalidade, né? nós podemos entender a nossa essência e, sim, nós podemos corrigir os nossos defeitos. É, eu não gosto de usar a numerologia para essas questões, mas é óbvio e parece lógico né, que a pessoa com esse tipo de disposição também possa ser mais propensa a desenvolver problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, do que outra que não seja tão afetada emocionalmente pelos acontecimentos, né? Então, muitos estudos científicos, inclusive, sugerem isso, né? mas não tem nada de místico. Números não vibram, números não têm influência, números não influenciam as pessoas. Né? Números são informação. Os números quantificam a ligação entre a personalidade e os eventos adversos da nossa vida. Né? Então, nada acontece ao acaso ou por alguma providência de vida. Minha personalidade é quem determina exatamente Aquilo que eu vou enfrentar na minha vida, e tudo que eu enfrento na minha vida, seja bom ou ruim, não é alguma coisa inesperada. Né? Quando eu comecei a entender realmente a numerologia, a primeira coisa que eu percebi foi que, de algum jeito, a minha personalidade sempre estava relacionada com a probabilidade de eu experimentar resultados negativos na minha vida. Né? Então, durante esses anos pesquisando estudando as ligações da numerologia, com a personalidade humana, eu percebi que as pessoas com pontuações mais altas em agressividade, por exemplo, eram mais propensas a perderem o emprego e a terem mais dificuldades se colocarem no mercado de trabalho. E eu percebi também que as pessoas com uma personalidade mais agressiva eram mais sujeitas ao rompimento de relacionamentos e à insatisfação pessoal. Né? E eu sempre digo que a vida não acontece ao acaso. Né? Ela pode ser estrategicamente calculada. Então, quando você se permite assumir de uma vez por todas quem você é incondicionalmente, você desperta para a vida dos seus sonhos. Né? A crença ela não pode nunca é, ser uma imposição ou uma condição para a felicidade. Né? Eu tenho que entender que eu tenho as minhas crenças, mas mesmo que existam muitas pessoas que compartilham dessa mesma crença, isso é a minha verdade. E é a verdade para aqueles que compartilham dessa mesma intenção. Mas mesmo que seja a verdade de um grupo, isso não torna realidade. né? Então, livre-se dessas ilusões. Vamos começar pensando no seguinte. Eu não posso confundir realidade com verdade. né? Mas qual é a diferença entre realidade e verdade, então? Verdade é uma afirmação ser feita sobre alguma coisa. Então, por exemplo, Segundo a nossa Constituição, todos somos iguais perante a lei, enquanto a realidade é o que acontece no mundo de fato. Né? Nem todos somos iguais perante a lei se você for vir na realidade, né? na prática. Então, basicamente, a verdade tem a ver com opini opiniões. A realidade, não. Tá? Então, de acordo com a filosofia, a realidade seria tudo aquilo que existe, ainda que nós não tenhamos a sensibilidade e a tecnologia suficiente para perceber todos os elementos que compõem a nossa realidade. Então, cada um deve se manter dentro de um conjunto de valores com os quais se sinta mais confortável e que lhe dê as melhores respostas. Né? Mas eu preciso entender que se uma coisa é sagrada para mim, ela não é sagrada para quem não pactua da mesma crença que eu. Né? O fundamental é que em uma sociedade tão diversificada como a sociedade que nós vivemos hoje, né, é que eu aprenda a não conviver... É, a conviver, aliás, desculpa, com a, com a diversidade. Né? Mas principalmente que eu aprenda a diferenciar a minha verdade, aquilo que é verdade para o meu grupo né, de realidade. E eu não posso permitir de alguma maneira alguma que a minha verdade prejudique outras pessoas. Um orientador, um professor, um mestre espiritual... E seja, né, chame como quiser, não pode permitir nunca que a sua verdade influencie ou engane outras pessoas, né, E principalmente interfira na vida delas. Nem todos nós precisamos seguir os mesmos valores. né? Eu adoro essa ideologia fraterna, desertoerismo coletivista de nova era, né, que Todos são irmãos, mas eu repudio qualquer pessoa, seja crente ou cético como eu, que se comporte aí como um catequizador e tente me forçar e outras pessoas a acreditarem na sua própria verdade. Né? Eu não sou o dono da verdade, eu já mudei de ideia muitas vezes, e eu posso mudar de novo, né? conforme as minhas necessidades e conforme o meu aprendizado. E eu, as minhas convicções, né? é... mas eu sei que não... Todas elas são a realidade de todos. Né? Eu tenho elas, mas eu sei que não é a realidade para todo mundo. E o que eu sei é que quando jovem, eu também sentia que eu sabia tudo. Né? Quando eu era adolescente, eu já estava no topo do mundo, cheio de conhecimento sobre todas. As coisas, né? política, literatura, coisas culturais na faculdade, eu já tinha algo a dizer sobre cada coisa, independentemente de quantas provas eu tivesse que suportar. Né? E quanto mais eu vou vivendo, quanto mais eu vou envelhecendo, mais eu vou aprendendo sobre a vida e mais eu percebo que nenhum de nós realmente sabe alguma coisa. Né? E tudo bem, né? desde que nós estejamos dispostos a continuar aprendendo e ouvindo, não há problema em mudar de ideia. Sobre alguma coisa, né? Eu tenho todo um histórico como uma pessoa pública, autêntica, inclusive, né? Eu não assumi um personagem, eu não mudei meu nome, eu não mudei a minha assinatura, eu não mudei nada na minha vida que não tenha sido comprovado e justificado realmente, né? Eu não fico inventando histórias para impressionar ninguém, né? Eu venho aqui todas as semanas com a minha história de vida, né? Eu explico todo o meu processo de pensar como eu cheguei às minhas conclusões atuais e como eu uso realmente tudo isso para o meu bem-estar, né? para o meu desenvolvimento pessoal e como eu uso tudo isso para chegar à posição que eu estou hoje. Né? A realidade e a verdade são duas palavras que muitas vezes são mal interpretadas porque aparentemente transmitem o mesmo significado, né? mas a realidade não é assim. Independentemente disso, a realidade está aí para provar o que funciona e o que não funciona. Né? E aquilo que condiz com o real acontece. Agora, se a minha versão é alheia à realidade, nada acontece. Né? Então, os números sempre exerceram uma, um grande fascínio sobre as pessoas, e apesar de dar imagem a muitas interpretações, no final a matemática acaba sendo sempre exata. Né? Você pode tropeçar nos números conforme a sua vontade e a sua intenção. Né? Eu vejo aquilo que eu quero ver, eu ouço aquilo que eu quero ouvir e eu encontro exatamente aquilo que eu estou procurando. Né? Eu posso me deparar com uma sequência do tipo 1, 1, 1 5, 5, 5, 7, 7, 7, sei lá, é basicamente em todos os lugares. Né? Basta ficar caçando isso. Eu posso acordar de uma sonequinha às 14h22, no meio da tarde, ou no meio da madrugada, da madrugada às 4h44. Eu posso acordar qualquer hora e não dar atenção à hora. Né? Eu posso comprar um café por 2h22, assistir um filme de 2 e 22 minutos, mas nada disso é um padrão real. Né? Eu vejo somente aquilo que eu dou atenção. Então os números não trazem uma mensagem dos anjos. Os números não possuem nenhum significado espiritual ou ritualístico dentro da numerologia, né? nem de acordo com ela. Há muitas histórias, há muitas lendas, né? há muitas crenças em torno da numerologia, muitas verdades, mas apesar disso a realidade é que números não são uma, é, ocultos, né? participam do ocultismo. Né? Números são uma análise, né? não de nomes. Não existem números bons ou ruins. Né? Tudo o que é calculado no seu estudo numerológico é informação. Não existe nada negativo, não existe nada nefasto nem terrível. Né? É ignorância, incompetência e o comodismo que tornam as coisas nefastas e terríveis. Né? E os arcanos? Né? Será que realmente existem arcanos nefastos, arcanos negativos? Ou será que eles apenas é, também são mais uma crença? nós falamos, como disse, na semana passada, no vídeo anterior a este. Se você perdeu, eu vou deixar aqui no cantinho, ou nesse ou nesse aqui, não sei qual é, da tela, né, no cantinho superior aí da tela, esse, é, nas, nas sugestões. E se você quer se aprofundar um pouco mais, peça de graça o meu livro Mito ou Verdade, a mudança de assinatura na numerologia. O link está aí em algum lugar na descrição do vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Se você quiser falar comigo, solicitar o seu estudo numerológico, consulta de avaliação, Todos os links também estão aí na descrição do vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua intenção, pela sua companhia principalmente. Um forte abraço e nós nos vemos lá no nosso próximo vídeo. Até lá!